Após a morte de Superman nas mãos de Apocalipse, surgem quatro novas pessoas que utilizam seu emblema. Um ciborgue com a aparência do Superman, um Kryptoniano que toma o corpo de Clark Kent, um garoto e um cara com armadura. Não demora muito para o povo se perguntar qual deles é o verdadeiro. Enquanto o ciborgue e o Kryptoniano dizem ser o Superman, o garoto fala que é um clone criado a partir de um DNA modificado do herói de Metrópolis. O cara de armadura é John Henry Irons. E merece um vídeo só dele. Não demora muito para o Kryptoniano e o Cyborg começarem a se atacar e atacar os outros. Enquanto isso, duas ameaças se aproximam. Um robô está indo em direção a Metrópolis. E uma nave sob o controle de um bom Gul está indo em direção a Coast City. Nos siga para a parte 2.